Certificações são um mecanismo de avaliar as condições sociais e ambientais que cada coisa é produzida. Tem crescido muito no mercado agrícola. Para falar sobre esse tema, nós convidamos Eide Busato, do Imaflora, uma das principais certificadoras do país. Lembrando que nosso programa pode ser ouvido em podcast, também visto em vídeo, no Youtube ou em outras plataformas.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 Eide, é, a gente conversou já em outro episódio Sobre o mundo das certificações né? É, cada vez mais uh, produtos, fazendas Tem se certificado no Brasil em diferentes setores Café, cacau, suco de laranja E nesse episódio eu queria aprofundar um pouco mais Sobre o que são esses selos né? Quais as diferenças entre eles Queria que você falasse um pouco sobre isso Então a primeira questão que eu tenho é Aqui no Brasil, a certificação está crescendo. Né? Quais são os principais selos que mais atraem os produtores? Bom, a, além dos selos de qualidade, que cada cultura tem o seu. Né? Então, o café tem selos muito específicos da, da qualidade do café, uhum. é, selos de, de, de, de produção de, de, para animais. A, além desses selos, que são selos de qualidade, que variam muito para cada cadeia produtiva, a gente tem esse esses selos socioambientais né então, o selo socioambiental a característica a garantia que ele quer dar é no campo não da qualidade do produto eu posso ter um, não ter um produto bom não ter um bom café de boa bebida de bom paladar mas eu uhum. porque as garantias são da produção e são requisitos socio so, sociais e ambientais então no Brasil eu a, a rainforest o selo rainforest alliance é, eu acredito que ele seja o maior, né? Ele seja o, o principal selo com garantias socioambientais. Uhum. Ele tinha uh, o selo da UTS, que também era um selo muito parecido, mas e agora esses dois selos eles estão se juntando, então eles estão ganhando uma escala, né? estão ganhando e vão ganhar uma escala muito maior por conta da, da junção desses dois selos, né? e que vai virar antigamente era RAS rainforest alliance é, era SAN na verdade né que virava RAS no Brasil é, é, e hoje ele vai virar apenas RA que é o rainforest alliance uhum. então ele ele tem esse, esse selo nesse campo socioambiental e eu acho que dentro desse campo não tem uma concorrência forte assim um selo significativo né a gente tem, para o setor florestal, o FSC, que é igualmente bastante importante, grande e tem um alcance mundial. E a gente tem os certificados orgânicos, que também eles aí são, são específicos para essa questão do não, não uso de agro, agroquímicos na produção, os selos biodinâmicos, aí são também outros selos que, que dizem respeito à, à qualidade dos produtos, né? Mas eu creio que a Rainforest Alliance é o, principal, é o principal selo hoje no Brasil e que tem essas garantias uh, socioambientais. Perfeito, Eide. E, e quais as, as diferenças deles, né? principalmente em relação ao trabalho, à questão social, como eles discutem, por exemplo, níveis salariais, né? Está é, muito em voga né? entre a sociedade civil no Brasil e no exterior a discussão sobre salário justo, né? Como esses temas são tratados por esses selos? Olha, uh, as, as duas normas com as quais nós trabalhamos, principalmente, né, uh, da, da, da Red Forest Alliance e do FSC, eles estão trazendo essa questão do, do, do salário digno para o Brasil. né? Mas é um tema que, para a gente aqui, ele está muito incipiente. Nós estamos uh, começando a desenvolver estudos para ter referências, né? para que você, você consiga chegar no que, que é essa, esse conceito de salário digno, que não é o salário mínimo, né? O salário mínimo deveria ser um salário que, que, que consegue suprir todas as necessidades do trabalhador e da sua família, mas a gente sabe que é um salário uhum. que ele não acompanha o custo de vida, ele, ele realmente ele não é compatível, né? A gente tem alguns ensaios, alguns estudos no Brasil e talvez o salário mínimo esteja por volta de uns 60% do que seria, seria um salário digno. Mas eles ainda não viraram uma realidade, embora eles, eles, come, eles, estejam, eles venham para as normas né, a partir do ano que vem e a gente vai ter que correr atrás para tentar definir essa questão da discussão do salário digno no Brasil, né, eu acho que as normas elas têm um poder de, de, de promover esse debate e de, de, de, de subir essa régua, né, que acho que ainda não é uma realidade aqui. Assim como conseguir garantir ah, ah, outros temas que eu acho que são muito importantes, né, para garantir boas condições de trabalho, condições de segurança, o trabalho formalizado, é, enfim, um conjunto de, de, de requisitos que a gente está vendo enfraquecer um pouco na legislação, mas que a gente espera que essas normas, elas, elas possam atuar no sentido de, de promover, né, promover uma, uma, uma qualidade do trabalho, um trabalho seguro, um trabalho decente, né, não deixar, não deixar degradar é, porque a gente sabe que a gente ainda tem nichos muito importantes de, de trabalho degradante no Brasil e acredito que, que, a, que as normas têm uma capacidade bem grande de, de trazer para cima. né? A gente tem estudos no flora que, que que tem mostrado né, que ela as normas contribuem muito para a melhoria da gestão das propriedades, ela não resolve todos os problemas, ela não é ela não, não produz um, um, uma situação perfeita né, uhum. da, da, da, da produção, mas ela tem contribuído bastante para melhorar as condições de trabalho na, na agricultura brasileira, na agricultura onde, a, onde ela alcança, né, uhum. as propriedades que, que a certificação alcança, a gente percebe que tem uma melhoria. Mas a, a certificação, como eu falei para você, ela, como ela é feita por um conjunto de atores, né, a vigilância dos atores sobre a certificação é um instrumento fundamental para fazer a certificação funcionar. Uhum. Né, atualmente, a gente foi cobrado pelo Ministério Público, né, a Home Forest Alliance, uma Flora e, e quem faz certificação da Alliance no Brasil, para que a gente faça consulta aos sindicatos. Nós tínhamos, nunca foi obrigado, uma flora tinha isso como uma regra interna e fazia de acordo com uma análise de risco, mas hoje a gente tem feito é, em 100% das auditorias, né? então isso é importante, isso é uma reivindicação do, do, do movimento sindical, então a vigilância da sociedade sobre a certificação, ela, ela fortalece a, a certificação como ferramenta de controle. Então, é isso, que a, é isso que a certificação tem, tem uhum. buscado atuar no Brasil hoje, né? Trazer, trazer um desempenho melhor para as fazendas. Mas e... essa questão, Marcel, do salário digno é uma questão cara e eu acho que é um desafio claro. interessante para a gente abraçar daqui para frente. Claro, ainda mais nesse cenário de reforma trabalhista, de Covid, né, de flexibilização dos contratos durante a pandemia, né, da, da potencial, é. né, muita gente em Brasília quer fazer uma outra reforma trabalhista, né, então é um, realmente é um tema muito central. É, Eide, o Brasil é uma potência agrícola, né, quais são os, as culturas agrícolas que são mais foco das certificações, né? onde isso tem crescido mais, né, e em quais regiões? Olha, a, bom, as commodities, em geral, elas têm uma, uma atração né, para essa questão da certificação, porque são produtos que são, que são para exportação, então os mercados externos ficam de olho nessas grandes cadeias do Brasil. Né? Mas a, aqui no Brasil a gente tem o café, que é uma espécie quase que um carro-chefe, né? a gente tem um, muito café certificado no Brasil, e um setor que está crescendo muito são as frutas, você sabe, teve aquele boom da laranja, né, uhum. que, que as grandes empresas, inclusive, estão anunciando que vão começar a monitorar as suas cadeias de fornecedores, porque a exigência da certificação na cadeia do suco de laranja é bastante grande e das frutas em geral. Então, como, por exemplo, a gente tem uma, uma, um mercado de produção bastante grande no Vale do São Francisco, com produção de uva, manga, melão, melancia, é, aquela região é uma região onde a certificação está crescendo bastante. Então, o mercado de frutas é o mais significativo hoje para a certificação socioambiental, eu diria que é o de frutas. Uhum. E, e sobretudo no Nordeste? Promete e... bastante sobretudo o no Nordeste, porque ali você tem a fruta irrigada, né, então essas, essas frutas, essas outras frutas, manga, uva, agora a gente tem o cinturão agrícola, né, citrícola, aqui em Minas e São Paulo, que é onde estão concentradas as grandes é, empresas que fazem o processamento da laranja, então é, a gente deve continuar com essa produção grande aqui em São Paulo, a menos que, alguma praga, alguma doença, desloque a cultura, né, porque a gente já, já viu isso acontecer, mas então a gente tem a laranja bastante concentrada nessa região de Minas e São Paulo, um pouco também no Nordeste, mas o Vale do São Francisco, com irrigação de, de, de, de frutas, ele é, é muito produtivo, né, porque tem uma insolação importante e, e com, a, com a irrigação, é, é, são, são, são propriedades com alta produtividade então ali ali a gente está vendo um crescimento significativo aí da certificação. Perfeito aí, na Repórter Brasil ah, nas nossas pesquisas, reportagens tal, algumas vezes a gente encontra fazendas certificadas com problemas né Como evidentemente que isso ap aparenta ser exceções né que acontecem. É, como a sociedade civil, ONGs, movimentos social, sindicatos podem colaborar com as certificações? O próprio Imaflora é uma associação civil, né, uma ONG. Como é, interagir com a, com, a, com a certificadora no sentido de melhorar o trabalho delas? Olha, o, o, o, o, todo o sistema de certificação, né, o, tanto o Imaflora quanto a própria Reforest Alliance, eles têm na sua página... Uma, um acesso fácil a denúncias. Então, qualquer tipo de irregularidade que você perceba né, numa, numa fazenda certificada, você pode acionar o Imaflora, fazer uma denúncia, ou se não quer fazer uma denúncia, tirar dúvidas, fazer uma reclamação. Então, são, são duas organizações, Imaflora e a Florestalense, Forest Alliance, que, que podem responder e, e, e, e são obrigadas a responder e checar, inclusive, né? Como você falou, eu acho que as irregularidades em fazendas certificadas acontecem, né? Elas, é, eu não diria que elas são a regra, elas são realmente a exceção, por conta do, dos mecanismos de monitoramento uhum. que existem, né? A gente não está o dia inteiro, não está todos os dias, nem todos os meses nas fazendas, a gente monitora regularmente uma vez por ano e esporadicamente também a gente faz monitoramento nas fazendas e então esse esse olhar né a, a relação com o sindicato a presença do sindicato o nosso estreitamento de relações com o sindicato pode ser um, um caminho para que, que que as, que as organizações da sociedade né e as pessoas elas possam Entender, entender cada vez mais o que é a certificação, como ela funciona e quais os mecanismos que ela tem para que você possa denunciar, para que você possa aprimorar o sistema. né Porque o sistema ele tem esses mecanismos de, de, de monitoramento, de, de capacitação de auditores, de avaliação de impactos. Então, é um sistema que, que ele, ele, se, ele se monitora, ele se auto-monitora e tem instituições que, que, que, que os monitoram. né então, a, a participação da sociedade, através de uma denúncia, de uma pergunta, de uma reclamação, ela põe o sistema em movimento, claro. então é, uma, é um mecanismo interessante e quanto mais usado, melhor. Perfeito. E de uma última questão, né é, existem várias certificações e certificadoras como opção né? para os produtores. Né? Como é que se lida com o risco né, de, de uma certificadora baixar demais o custo dela, né, ganhar, e com isso ganhar mercado, né, ganhar clientes, mas sem rebaixar a, a qualidade? Né? Como, como balancear isso? Né? Ter uma certificação que seja atrativa, né, que atinja cada vez mais produtores, mas ao mesmo tempo manter o rigor né, nas auditorias, nos critérios? Então, nós, nós os próprio, o próprio sistema de certificação, ele tem os seus mecanismos de se monitorar, né, de, de monitorar o seu funcionamento, a Reforest Alliance, ela audita o Imaflora, então, ela está o tempo todo checando, tanto o Imaflora, quanto outras certificadoras que, que, que são também, é, ou certificadoras ou verificadoras do padrão da Reforest Alliance, da norma, né, então ela está o tempo todo monitorando os seus os, uh, esses, esses organismos de certificação, né? Tem exigências muito fortes para capacitação e treinamento de auditores e, e isso faz com que o sistema ele ele ele se, ele, ele promova uma vigilância da, das suas das suas regras, né, das suas políticas uhum. e de tempos em tempos ele, ele, ele promove alterações e, e se submete a consultas públicas, então ele, ele vai buscando se adequar às demandas da sociedade. Né? Por exemplo, agora esse te, o tema do assédio de gênero, coisas que eram muito fracas ou quase Sim. inexistentes nas certificações, elas estão vindo com muita força porque são demandas da sociedade, então essas normas elas têm elas elas são elas vão se transformando, né, ao longo da, do tempo, porque elas visam atingir os mercados e os mercados, né, formado por pessoas, as pessoas vão também mudando e ampliando as suas exigências, né? Então, acho que essa essa é uma, uma capacidade que o sistema tem de de se autorregular e de se regular a partir também da, da participação de, de, de, de, de partes interessadas, de, né? e o Imaflora é uma organização que é uma ONG, né? Uhum. é uma ONG, é uma organização sem fins lucrativos, ele tem uma missão, uma, uma, um propósito de levar as melhores práticas sociais e ambientais para as atividades rurais, agrícolas, florestais, uhum. E, ele, e o Ilma Flora participou da, da criação, da fundação desses sistemas, né? tanto da Rainforest Alliance quanto do FSC na década de 90, que são, são sistemas que surgiram logo depois da Eco 92, né? quando todo mundo estava se mexendo, como é que a gente faz para melhorar as práticas ambientais. Então, O Ilma Flora surgiu nesse momento e ele se especializou nesses, nesses sistemas. Né? O Ilma Flora não é uma organização que faz qualquer tipo de certificação, nós temos uma equipe especializada nesses sistemas. Claro. Então, acho que também a gente tem, tem um diferencial no mercado para lidar com essa. com um, os um, riscos também, né, Marcel? Porque a gente. Todos esses sistemas eles, eles têm os seus riscos, né? Porque você não consegue ter uma vigilância 100%, Então. Claro. A gente monitora, a gente acompanha, a gente dialoga com a sociedade, dialoga com organizações como a Repórter Brasil, né? A gente tem tentado estar em espaços de, onde ocorre o debate com outras, com outras entidades, com as entidades sindicais, justamente para ouvir, para tentar, através desse diálogo, fazer o sistema funcionar da melhor maneira possível, né? Perfeito, Eide. Obrigado pela gentileza da entrevista. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado pelo convite e uma boa sorte aí no curso de vocês. Já passou da hora!